É. Aí depois que eles fizeram essa daqui, ó, essa para mexer andar aqui para Paulista, que aí fizeram que aí era São Paulo e Minas, de primeira e outra. E ali, para vir, só tinha uma ponte, era aqui embaixo. A ponte aqui, é? é, é, é só essa aqui, do Soares de Freitas. Quanto é, quando subia, aí vocês só podiam ir lá pela onde a única era na onde a faculdade. Mas aí você passava, por lá, você não subia aquela subida que era terra, era marro, lavar a dor do caramba, já pegava a fazer e andar. Isso aí tudo era brejo que eles falava, brejo, né? É um o um brejão. Mas, exemplo, aí eu tô só aqui, eu vim pra cá com nove anos, eu tô com 67, só nesse pedaço aqui. Como é que você pintou esse cabelo seu que tá tudo? Dos oito anos eu comecei a arrancar cabelo branco pra fazer o tiro de guerra, Que eu já comecei a branquear o cabelo. Você eu, fez o tiro de guerra brinco, aqui? Igual você, assim, igual O assim, né? Viu? Branqueou, né? Mas tá aqui, o senhor vai branqueando, mas adeus o restante. Esse cara vai assim, eu não vou mudar de cor não, eu vou, eu vou eu embora vou, antes. Eu vou embora antes. É, é né? bom, cara. É. O, o, o Walter de quê? Walter de Melo Vieira. De Melo Vieira. O seu pai. Alberto de Melo de Alberto. A minha mãe dentro, a Anacir, E outra, e eu tenho problema com meu nome aqui. Esse tempo atrás eu quero pegar uma herança aí, mas deu uma morótea trocar você. todo tudo, tudo. Por quê? Qual ah, que é? Tem outro nome igual o meu e o Fetacu puta devendo 80 mil. Você pagou e. Resolveu. Não, não, o que eu fui fazer, ué, mano. Você é. Tem dívida no cartório, seu nome tá no SPC. Você não pode fazer isso. Como? Aonde? Aonde? É. Ué, seu nome tá no SPC. Me aí, conta... Sabe como é que eu descobri? Que aí você vai, você vai atrás das papeladas. É. O nome dele, o Melo, é com dois L, o meu é com um só. O nome do pai e a mãe não bateu. Ele ah, é lá do Paraná. Agora me conta aqui. Irmãos do seu pai, quem são? O irmão do meu pai faleceu tudo, era. Vicente, Vicente, Maria, de Joaquim, de Maria, e Tidito. Eles vieram todos para Franca, não? Não. Um, dois deles foram para São Paulo. O São Paulo voltou para cá e faleceu aqui. E o, eu... pegou, o outro veio, até faleceu e tirou fora mesmo. Saiu de lá. E Tirapuã morava na fazenda? Não, não, morava no Tirapuã mesmo. Da cidade? Ele né? não nem Ele morava na casa que foi do pai dele, que vai anos. A casa foi do pai dele, que foi foi criado e morava lá. Morou até morrer. E aonde que ficava essa casa? Ali na rua dos carros ali. Perto da, na frente da pracinha da, Santa Rita, da, da igreja, a, a rua da, da, das costas da igreja, você desceu, você termina estamos na casa boa tá Ao lado ali mesmo Como que chamava o seu avô? Meu avô, não é Mas o nome dele você lembra? Não O meu avô Meu avô Só conhecia a minha avó ali E a ordens Parte da sua mãe Parte da sua mãe É, mas não tá, Meu pai também tá não conhecia É. Me conta aqui E a sua mãe? sua mãe tá com 90 Minha mãe tá com 89 89 o nome dela é que você... ela nasceu? Rosa Vieira. Rosa Vieira. Esse Rosa seu é daqueles culto rosa? É, lá dos Rosa. E o meu pai lá é da dos Melo, lá dos Melo, ali, pra frente do... da tá, assim, Serra Cabecinha, à direita ali. Serra da Capecinha é chegando em, em Captigo da é, Divisa. É é era, é. né? era é é. mudou lá, sei lá para. Daquela região é, ali. Região. O Walter. Me conta mais um pouquinho, da sua mãe, quem são os irmãos? Os tios, senhor? Olha, da minha mãe, coisa engraçada, é uma doente. Você tem todo, que saber porque ela tá viva, você conversa todo, com todo ela. Todo mundo faz. fala. fala. Da minha mãe, a minha tia, uma das tias faleceu nome, mas não, nova não, com seus 48 anos, o outro morreu no, no 50, aí ficou os outros. Um faleceu faz pouco tempo. O nome deles? Dacir. Da morreu, faz pouco tempo. Deu um câncer de pele, foi complicado e falei assim, a minha mãe tá quando mas, mas tem que me ajudar, não pode deixar trancar não. Ela pegou uma coisa, não precisa, cara. Tem ordenado que é. o meu pai deixou dela bem de vida. Falei assim, vai ah, catar tá lixo na rua. Lixo, lixo pode jogar fora a casa dos condos lá em casa. A casa e vende? É. O outro, ele, esse é coisa de, de vida dela vocês até se tá conheceram. Trabalhou na Vox, trabalhou com o Chamorro. Os Prisoto, ele foi chefe dos Prisoto, Irtão, lá perto da, onde era a Jussara, lá na, na estação. Sim, é, é. Aí depois ele foi pra Volks, trabalhou a vida inteira na Vox, trabalhou posentário, acho que teve mais de 20 anos na Vox. Ele deve ter sido colega do Reizinho, Raizinho. E agora, sabe o que ele é, tá? Então, é. Internado num, numa clínica. É. Porque ninguém aguenta se ficar com ele, ó. me chame com Como tá? que era o nome dele, velho? Irso. Ilso. É o sogro né? é do Radaelli. Ah, o sogro do, do De delegado? L, é. Me fala mais um pouquinho aqui. Você chegou em Franca, vocês foram. Você estudou aonde? Eu estudei? Eu comecei a estudar lá, no Homero Alves. Que era o não, você atravessava? Tinha, tinha atravessado a Berenjão para lá. Ali tinha pinguela ou, tinha não, não, não. ou é ponte? O quê? Ali já tinha, já tinha ponte ou a pinguela? Ali, ali era uma pontinha só. Pequena? Pequena. Até hoje não existe ela mais. Ou se eu tinha que atravessar ali, aqui ou lá na, na faculdade. Era só. Quando eu fosse ver, não tinha lugar para isso. Eu tinha que ficar do lado de cada Aqui para baixo, aqui aonde que é o Dante, Guedino, aquilo ali tudo era chaco. Ah, era um buracão aqui no Dante. É. Pegava, sabe ali o CPP que eles falavam centro professorado? Pegava um buracão ali, mas buracão ah. descia até na onde um buracão. Hoje, pa... hoje, pra quem não conhece, não sabe, vamos ver. É... Ali, eles falavam muito é Vossoroca, né? Aquelas aberturas. E depois vocês foram enchendo aquilo ali não, pra não, terra. Foi, construindo, foi acertando hoje que ali na Umbi, onde é a Média, que é o Mimedes, é a Ângelo Pedro, ali é um ermo do um buracão também. Aquela avenida que passa em frente a Santa Rita, ah. é, é como é que ela chama? Armindo Nogueira? Armindo Nogueira. Aqui ficou muito bonita, né? Mas só que de ah. primeiro você não atravessava nela. porque Tinha só um tipo uma ponte, uma pontinha ruim, só uma pinguela, nem cá atravessava, porque qual do buracão. Do, do buracão? <risos> é. Ali teve uma pracinha ainda é, ali? A praça, né? a praça, é, a pracinha onde era né? o buracão. O buracão? O buracão aqui, esse pedinho. O Tibalé mora ali perto, o é, Balé Poça. O é? É. é. Aí, tá, até a turma que eu conheci muito aqui, mas hoje, quando a minha idade chega, eu esqueço mais da metade eu conheci. Você trabalhou com o que aqui, Fran? Eu trabalhei de motocolista, comecei de sapateiro, depois de transportador, passei para balanceiro, fiz seus 18 anos, tirei. Caraca de porque trabalha de motorista, trabalha muito, também viajando também na Armechama, na Xavier, trabalhando no o que morando com minha de lei 12 anos. Você conheceu Plínio, é, não, Primo Tássico? Primo Tássico, além dele, conheci hoje, está desfofado, não tem mais é. a... eu, conheci esse. Você trabalhou no Meneghete? Não, não trabalhei, eu trabalhei na um, Moffs Xavier, no Tumlo Orlando. Nem preço, não. Orlando era do grupo da Sabelo, né, Ronaldo? Não? não, não. Não tinha nada a ver. Senhor. Porque o da Sabelo tinha um senhor que chamava Orlando, né? Dos não, não. irmãos do Sou Ilso. De de tinha uma é, Barra de Salto também, que era a Nobre. Nobre. Orlando Nobre também. Mesmo. Nós estamos aqui na Avenida é, Champanhar. Você Sim. lembra do Dr. Sim. Miguel aqui, da, dessa chácara aqui? Do, Já lembro. Cozinha da Fazenda? Miguel, é, até Trabalhava pro fim, depois que morreu, morreu. desde de São Paulo para cá pra levar sapato, morreu. Deu um chão, não quis parar em batatais pra ir aí, aí veio tentou tocar para cá, não aguentou chegar. Tá de gordir. É. o Walter, hum. me conta aqui. Isso aqui você conheceu, isso aqui tudo do chão. Tudo do chão. A casa do meu sogro tá aqui, ó. Ela tá no alto. Tá no, no alto. Porque quando eles fizeram... Eles fizeram pô... saída na rua e vou... abaixando. É. E ela foi ficando, cá tá em cima no alto. O meu sogro era verdureiro, ele tinha carroça aqui, eu né? Isso aqui era, era, era... Porque aqui ela tinha, eu com carroça a Você lembra do, do Jorge Felício aqui, do bar dele? É. Um tanto, o Quirino, não deu o Quirino? Tinha mil daqui. aqui, até que a venda dele aqui era ali no posto. No posto ali. É. É porque era a chama que você falava aqui influenciar São Paulo e Minas, é. você sabia onde que era. Você conhece essa moça aqui? É aí, é aí a Lúcia. Ô, é, ô é é oh, oh, tá Lúcia! Ô oh, Cláudia, vem cá! Ô é oh, Cláudia, vem cá! É. Nós, nós fez. Ô oh, Cláudia, faz favor aqui só! Quando nós compramos isso aqui, quando, é? quando nós, meu pai comprou isso aqui, ó, você não via casa nesses pedaços. Não, não tinha. Pra, ali pra baixo, do lado lá na não via casa. Ali era o rua. Chiné. Hã? O não, Chiné? Ali era do. Sentão, só sentão do.. Centão, Centão, do eu... Você lembra do Sua Eu perguntei você, mas você é. lembra dele, o, o sogro do Zeca Meneghetti. Ah, lembro Sobro sentão, Zeca Meneghete é. trabalhava, meu irmão trabalhava. Tipo, Sou sentão, passou Alfredo. Era a turma que era dono da chacra, já era quatro chacras ali. Hoje você vai ali e você não vê a chacra mais. O Tituninho teve a chácara dele lá embaixo, mais embaixo. Lá Antônio embaixo? Ponce, é. Ponto. pai do Nelson Ponce. Mas ali quem comprou com mais foi os. Esse cara que tem caminhão hoje, porque né? eu esqueço o nome desse, tá Alemanha. E tem, gente, tem muita coisa ali a... da turma velha. E os filhos ficou. Ah. Aqueles que os filhos vendeu, vendeu. Aqueles que não quis vender, já é. até hoje. Não, mas você Me corta aqui, e do chiné? Chiné? O chiné aqui, você lembra dele? Chiné eu ó. Oh. Esse menino dele, o Zequinha. o Zequinha. O chiné nós era dono. Era você lembra do, do, do Tim que ia andar de cadeira de roda? Hã? O chiné daqui, a é, é que chama? Eu cadeiro de roda, É eu negócio um barracão lá dele é. e machucou. Meu amigo, eu também uso cadeiro de é roda há 35 anos. Nós levamos é muitas carreiras deles. É. Nós era moleque, mas era roubar fruta. <risos> aqui é tá outro lugar que não existe mais. Deixa eu apanhar aqui o, o chama O ginásio. É. Ponteira dos Padres. Esse time tipo um mais. É que é a linda. Chegava e... cá embaixo, né? Aí era tudo brejo, mas a gente passar com o brejo pra roubar as coisas dos padres. Vê se ela não lá e o cara não tinha saído. Ô, Walter, Hã? mas também não tinha cerca, não tinha muro, não, não tinha nada? Não, era mas só... não, mas tinha um brejo ali que vocês é passavam é... perto da, da chama. O tia tá ali, é... da cachoeira? É, perto da cachoeira. Cachoeira. A única passagem tinha ali, ou aqui na ponta, mas na ponte era a rua, sempre tinha. E porque... era bom. Você lembra da, do curral do senhor Antônio Amélio? Amélio aqui, que, que ficava. As tábuas ficavam em frente a. Eu até, até eu lembro, as tubas aqui, mas hoje não é melhor. É, é, é. É a plaquinha da, das coisas, mas. É. Você é regularidade, mas é bem com o Roberto Quirino. Entendeu? É. Tô meia sete. Meia sete. Eu tô com 67. 67, eu tô com 69. 67 agora. É. A minha esposa, que é aqui, eu morava aqui. É filho do Zé Poço. O Zezinho Poço é seu colega, o Tilinca aqui. Não, ó. mas tem a turma. Tem muita gente. O oh, Frei? Disso? Eu falei, mal, é, mas eu fazia, papai. Como? Mas é muitos anos. Muitos anos, muitos né? Muitos anos. Papá. Você casou? Eu casei aqui em Fábio. Quantos filhos? Eu tenho um casal. O nome deles? Ana Karina. Ana Karina e... o Hernando. O Hernando trabalha na GEO lá em São José da Bela Vista. Minha menina, Ana trabalha no Brasil. E a sua esposa de que família? A minha esposa? A esposa é, claro, é de casa. De casa, de casa de Não, mas que casa família que ela é? De Qual de que é? Qual que é o nome dela? Ela é, é, é Gonçalves, só que ela é lá de de Minas. Que cidade? Ela é de Minas, mas eu conheci lá do Rio de Janeiro, vinha pra casa daqui dela. tempo. Por que Rio de Janeiro? É? É, Por... Porque do Rio de Janeiro ela pegou, aí ela perdeu o pai. Ela tá, perdeu o pai com 3 anos. A, não, a mãe com 3, o pai com 5. Ela veio com o orfanato. Aí ela ficou no orfanato até os 10, 12 anos. Aí uma família do Rio que tinha fábrica de queijo, doce, latriscina, lá, lá de Oi Mendes, é de Oi pegou ela no orfanato, levou para ela, ela para trabalhar lá no Rio de Janeiro, para isso. E acho que lá até os 18. Depois ela voltou para cá. Aí depois descobriu a outra irmã dela que tava pra cá, veio pra cá. Mas tudo isso casou. Eu ainda brinco, né? que calor. É ainda brinca com aquele vaso ruim, não quebra. Ah, é, seu é, porcário. É. Então, você pode falar? É. Tem tudo de o Coração duas vezes do peito pra operar. Tá lá mais forte que eu. Tem válvula de metal dentro do coração. Vai. Você vai é vaso ruim, eu vou, mas você não vai. Mais. <risos> e nós brinca. Nós é. brinca o quê? Brincadeira, é brincadeira. Nós brinca. Eu não aguento a operação, você aguentou duas, tá e mais forte que eu. É. o Walter, é. que coisa boa. o Cláudio, vem cá. Você vai, é. ah, é. vai nada. É. Ah, é. Que... Então, deixa eu ir lá, que oh, minha esposa já Ó, tá um oh, eu vou editar pode. esse livro, esse coisa, essa conversa nossa lá no meu canal. Pode, Memórias pode, e pode. vidas. Ei, vou... então, era bom você transitar. Então a minha mulher a vida dela do começo ao fim que ela passou em orfanato dá uma, chama, dá um um uma livro, no, uma novela daquela melhor que, que ela sofreu é o um negócio que ela comenta aquela... não, pode, é, ó oh, oh, um abraço pra Falou. você espera só um pouquinho é. o Volker, é. ah, depois você compartilha isso aqui com os outros, dá pra você ver isso lá você é. tem o whatsapp? Ah, minha você... esposa pega é é, Carado. Você sabe o nome dela?